O Gabriel Curti, Gabriel Carvalho e o Evelyn Guimarães. Pergunto a vocês, portanto. Ferrari e Mercedes devem desistir já desse campeonato? Gabriel Curti. É, é que, assim, essa pergunta está sendo feita sobre a Mercedes, acho que desde a primeira corrida do campeonato. É, eu acho que não existe isso de desistir do campeonato desse ano, porque eu não consigo desvincular o ano que vem de 2022. Acho que como o regulamento segue o mesmo, as coisas precisam ser feitas pensando... É, nos dois campeonatos, no, no resto do regulamento, óbvio. É, a questão do teto orçamentário é muito importante, como o Gabo falou, assim, eu acho que não, nem tem muito como você ficar fazendo tanta coisa só para o ano que vem, senão só vai estourar o teto, né? Então, acho que eu, é, é jogo continuar evoluindo dentro do teto esse ano, mas com mudanças que possam ser carregadas para o ano que vem, é, porque você não vai fazer um carro, a, a menos que seja uma loucura, você não vai fazer um carro totalmente do zero, depois do, do fim desse ano. Então, acho que algumas coisas podem ser testadas para o ano que vem, sim, mas há um teto orçamentário aí que tem que ser respeitado. E eu acho complicado você fazer dois carros ao mesmo tempo dentro de um teto orçamentário só. Acho mais fácil você ir tentando desenvolver esse projeto para pegar dali em diante no ano que vem. Gabriel Carvalho, desistem ou não? É, desistir, não. Né? Eu acho que o certo é você usar essas seis corridas finais, meio que já como uma pré-temporada de 2023, né? Você já analisa o, o que, que pode dar certo, o que, que pode dar errado, para aí quando você entrar de cabeça mesmo no próximo projeto, que imagino eu que vá ser uma versão B desse carro, algo com uma evolução diferente aqui e ali, é, enfim, para você tentar ser mais competitivo, né? Porque hoje é, há uma disparidade muito grande, então, assim, sinceramente, não, é, eu desisti... É, do campeonato, acho que eles podem desistir de achar que vão vencer qualquer coisa. Aí é uma desistência normal, mas eu acho que levar esse restante de temporada como é, seis, seis corridas teste para 2023, acho que é isso que eles podem fazer. Édrin Guimarães? É isso, assim, acho que... Porque a questão é, não vai mudar o regulamento, né? Então, assim, não... você precisa entender o projeto que você fez e a partir dele tentar desenvolver, e que é mais ou menos o que elas estão fazendo, Mercedes e, e Red Bull a ah, Mercedes e Ferrari perdão mas a Mercedes ela tem mais problemas que a, que, a, que a Ferrari né a Ferrari já já tá num ponto muito é muito à frente digamos assim na no desenvolvimento do carro dela então assim ela precisa de alguns ajustes de repente para para entender essa de, essa degradação dos pneus para entender a altura do carro para entender esse tipo de situação mais técnica assim, técnica realmente para tirar mais envolvimento. Agora, a, a Mercedes tem um problema de projeto, né? E esse problema de projeto é muito mais complicado. Demanda muito mais tempo, demanda muito mais dinheiro. E, e sério, ela não vai poder passar mais uma temporada é, longe, da, longe da briga de campeonato, longe da briga de, de vitórias. Então, assim, ainda que ela vá é, fazer, é, ainda que ela vá sacrificar o teto, ela precisa fazer isso. Mas ela tem que decidir o que ela vai fazer. Né, investir ainda nesse projeto, investir em outro projeto, mas a, a questão é, então assim, ela tem essa decisão, mas tem de, tem que continuar desenvolvendo, assim, aí, ah, vou, quero vencer ainda, ou, ou isso, ou aquilo, é, é completamente fora, assim, mas é, eu, eu imagino que o mais inteligente é continuar desenvolvendo até o final do ano. E você acha que, des que devem desistir Ferrari e Mercedes do campeonato? 2022 e se concentrar já na próxima temporada, coloque aí no chat, nos comentários, é, sempre participem aqui do nosso programa e comentem à vontade, dando o seu like e se inscrevendo no nosso canal.